isto é o início dos é. não é o início dos dos, dos espetáculos alguém há sempre alguém a sempre alguém, alguém. alguém a mano. na missa, na missa também uma é verdade contagiosa. É. É. Mais já estamos a desviar mais bora bem. lá bora lá vá, vá. vá. vá. vá. vá. Clampada! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Já perdi a conta do número de episódios. Um dos nossos convidados aqui em off até perguntou-me quantos episódios é que eu já gravei e eu já não me lembro. Eu acho que isso é bom sinal. Significa que a coisa está saudável e a coisa está a resultar, não é? Portanto, uma salva de palmas à, à Clampada, não é? E ao Estúdio, yeah. 21, ao estúdio right. 21 em particular que faz isto acontecer, não é? Antes de apresentar os meus convidados, quero agradecer aos nossos apoios. Uh, em particular o nosso patrocinador desta temporada o Trap Music Bar uh, também agradecer aqui ao apoio da Red Bull que está presente connosco já há algumas temporadas Chico, Wish Lab Consulting também a Tulipa, com estas plantas maravilhosas dá assim um ar cada vez mais tropical aos nossos cenários uh, Barreirinha Bar Café uh, Antena Três Madeira e uh, Diário de Notícias temos ali em representação do Trap o Lino, que vai estar aqui a fazer umas coisas maravilhosas com os seus cocktails, que farão com que a nossa, uh, a nossa conversa seja ainda mais Ainda descontraída. Uh! Ainda mais descontraída. Mas, sim. sem delongas, os meus convidados são. Vamos começar pelo Ricardo Relvas, locutor e animador de rádio da JFM 88.8, já há 13 anos, é isso? 13 anos, acho que é. Comediante, stand-up também. Uh, e um... Albardeiro, é assim que se diz, um albardeiro. Albardeiro, exatamente. alberdeiro albardeiro, está certo. Muito bem. São nós. Alberde. É. Pesquisaste -se bem. É. Que oficial, oficialmente é Pnafidoense. Ah, ah, exatamente. Okay. Mas se o pessoal chamam, chamam entre vós Alberdeiros. Os alberdeiros. Os alberdeiros oh, e depois, se quiseres, que te explique porquê. Oh. Vamos apresentar João Gouveia, locutor da Rádio Calheta, Olá. as manhãs do Jay, do J. Não, J. do J Jota, do Jota, J. do J apanho, não sei, são aqui um bocadinho. Gosto, gosto. As manhãs do J e host do podcast depois da sete, Mas é também verdadeiro. és ator de teatro. Começo ator de teatro. E camacheiro. E camacheiro. E e Viva a Camache. Viva a capital da cultura. cultura. É verdade. É pá, mas agora fica curioso: porque porquê é albardeiros? Albardeiros, porque uh, uh, o, o albardeiro, sabes que era aquelas pessoas que faziam as palhas para os burros. Okay. Eras albardas. Mas geralmente a gente na Minafiel faz isso sempre para o pessoal de fora. Ok. Só para... <risos> pa, portanto, são direcionados Exatamente. a olhar isso pouco o Exatamente. é que é a gente lá é apelidade pessoal que só olha em frente. Daí que Penafiel também é uma cidade de risco ao meio. O centro da cidade é uma avenida e acabou. Ok. É só isso. <risos> de certeza que não é só apenas isso. Também são as pessoas com motores casos caso. Claro que sim. A minha primeira pergunta, e é sempre... Eu tento sempre fazer perguntas à relampada. Eu podia estar aqui a fazer uma pergunta que eu acho que todos os comediantes ou pessoal ligado à comédia detesta, Que é qual é o limite da comédia. Uh, vocês, isso deixam-vos uh, lixados com um F grande uh, quando fazem <risos> esse tipo de perguntas? Qual é o limite da comédia, o limite das piadas? Que, que, que és tu, então, tu és não. O melhor para falar sobre o limite. Atenção, a minha pergunta não é exatamente esta pergunta, que sim, até pôs aqui não fazer esta pergunta, mas eu fiz na mesma. <risos> a pergunta é se isso deixa-vos lixados com F grande. Uh, não, uh, porque eu, por exemplo, para mim a comédia, o limite da comédia é como o limite da estupidez, não há. Uh, uh, e cada vez mais este politicamente correto que estamos a viver neste momento, é o que tem lixado isto tudo. Uh, porque eu, eu era de, incapaz de imaginar, há, há 30 anos atrás, por exemplo, quando o mestre começou, o Herman, uh, muitas situações que ele na altura fez e até foi, foi barrado por causa disso. Uh, se fizesse agora, então caiu um bocado e a trindade. Quando o homem tinha, imaginemos, a roda da sorte, quando propôs aos tiros a, a, a desfazer um estúdio, então hoje em dia há aquilo, coitadas as crianças. Por isso, não há limite do humor. É, o humor é também... Não há limite da estupidez da preguiça. Deixem as pessoas falar. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, põe à beira de prato. Concordo. Absolutamente. Eu acho que isso não irrita. É o que me irrita mais, sinceramente, é aquela questão de estás alongar, assim, a socializar e dizer Então, podes contar uma piada? Isso, oh pá, isso, sim. isso é Tenho super certeza. irritante. Em todas imagina as que imagina... Oh, mas tu tens piada conta é. aí o Manuel. Exato, isso é irritante. <risos> porque, porque imagina, tens uma dor na barriga encontras um médico não vai dizer: Olha, pode me examinar, ou pode fazer uma operação. Não vais dizer isso. Vais ao médico e, portanto, isso é a coisa que mais, que mais chateia. É Olha, essa. se fosse ginecologista, gostava que me diesse isso. Sabes, sabes? Ah, tenho aqui um problema, está bem. Pois, é mais por aí. Agora, o, o limite para, para a comédia... Não há não limite, há, de facto. Não há. Eu, o, eu já disse isto várias vezes, vou repetir no Relampada. Há uma frase que eu gosto muito que é pimenta no cu do vizinho, para mim é refresco. Portanto, se tu és lá, homossexual, dizem uma piada sobre homossexuais, tu não vais gostar. Se tu disseste umas piadas sobre o relampado tu não vais gostar. Agora, Ui, te, acho que hoje aqui bem, somos super, super é, abertos é um, é um bocado por aí É um bocado por aí. Porque, no fundo, a gente quer queira, quer não, no mundo da comédia ou as pessoas, quando hoje em dia fazem certos comentários negativos, ou, é, é muita hipocrisia. Porque, no fundo, é hipocrisia. O que as redes sociais transmitem quando comentam, comentam comédia ou quando dizem, ah pá, está é exagerado, é uma certa hipocrisia, portanto... É, quem trabalha na comédia não, geralmente não pensa nisso. Vocês acham que, no, no, como começou a surgir as redes sociais e a globalização, e toda a gente agora tem uma voz, não é? Uma voz uh, para todo mundo e podem falar para todo mundo, as pessoas estão cada vez mais. São, estão cada vez a ser mais cristalizadas ou seja, qualquer coisa partem. Ou oh, são uma florzinha, ou oh, não sei o que. Portanto, não, já, não, já não são tão uh, resistentes a esse tipo de piadas, a, a este tipo de... Opa! É, olha, olha, olha! Olha, olha, olha, olha, olha. temos um vamos falar melhor. E ao Relampada. Oh, que bonito! O Relampada, aí está. Ah, estava a ver que não tinha... Ah, ok. Tu bebes todos os episódios. bem todos os episódios. Não faz mal, não faz mal. Uma reabilitação depois do Relampada vai-te fazer bem. Tá Olha, é Ele vai fazer hum. um, dex, um detox é, na selvagem. Um de <risos> Sim, <risos> é verdade, é verdade, é verdade. Obrigado. Ele vai vir lá. Eu vou fazer um, de um detox na selvagem, é verdade. Vou ficar lá, um lixo. Ainda uh, este ano. Mas pronto. Uh, retomando retomando aquilo que estavas a dizer. A, a, a globalização é algo que é super positivo. Na minha, na minha opinião. Agora. Um, sem dúvida que as pessoas são, são de cristal. Eu, eu até posso mencionar aqui o meu caro colega Ricardo, que há pouco tempo fez o um post com uma mulher extremamente sexy. Uh, no post dele. Ah, sim. E fez lá uma piada. E é engraçado a quantidade de pessoas que comentaram negativamente. Eu acho que tu tens muitos gostos nesse comentário. Até, nesse post. Talvez seja um dos 10 mais gostos e mais dislikes. Sim, passou. É os é é é é fumo... comentários passaram os pontos. Fomos a falar o famoso, famoso pausa. Da Marina Rodrigues. Rodrigues. Uh, e eu acho que tu és. A melhor faz agora um, para explicar. um ano. Faz agora um, um ano. Eu acho que a maneira de como caíram em cima. A Marina Rodrigues há aquela. Sim. Isso, não exatamente. Podes passar. Sim, sim. É um bom exemplo. Por exemplo, o exemplo. Deste exemplo, faz agora um ano, exatamente. Foi muito tempo confinamento, em que o próprio governo regional estava a fazer uma campanha que era consumo o que é nosso. E eu peguei numa fotografia dela de biquíni para uma revista masculina, que tinha feito há muitos anos, e fiz o post consumo o que é nosso. E vieram as pessoas em cima de mim a dizer que a senhora tinha filhos, é casada, mas não fui eu que vendi o meu corpo para uma revista masculina. E consuma caroço. a, a tomarem tomar um... eu, por na altura consumi-la. <risos> mas não me hipótese, porque a minha altura não permite. Uh, nem a minha mulher, mas, uh, mas... pronto, e vieram pessoas extremamente indignadas. Imaginem agora, para imagine, agora passados quase 40 anos, a gente faz, não poder fazer uma piada sobre a chinchalina. É, pois. Nem oh, sobre a Gina. É, é ridículo. Por exemplo, é. há dias também havia uma questão qualquer do Sean Mendes de ter tratado o Sam Smith por... Uh, Uh, tu, ou oh, por, por ele, hum. e o Sam Smith ser o um não binário, ou seja, não, não tem sexo. Uh, ok, eu vou chamá-lo então, o... Oh, vou chamá-lo o quê? Estás a entender? I. I. I. I. I. sei uh, Anyway, o, o que consta aqui é, tu está a ficar demasiado específico, as pessoas deixam-se ofender por coisas mínimas às vezes, e é claro que nós não somos a melhor pessoas, as melhores pessoas para falar, porque nós, certa parte, ganhamos a ver e fazer piadas sobre as outros não é? um, Portanto, nós somos as melhores pessoas para falar. Agora, o mundo está de cristal, temos que admitir. Okay. Já, há certas coisas que já não tenho coragem, por exemplo, de chegar ali e prestar, Eu antigamente chegava e prestava na minha ah, porta. Ah, eu faço a mente, mas a uma idade que toma caralho. Eu já nem gosto. tenho tanta paciência para, para, para a parte mediática que é que a coisa toma. Acabo por perder um bocado a paciência, porque de vez em quando apetece Fazer o tal roast, que é bem disto Mas, de um O roast é isso. mesmo intenso, exatamente. É, é apetece fazer um roast ali. E simplesmente acabas de perder a paciência, ou perder a, a paciência para a, para a parte mediática da coisa, e do negativismo, etc, etc. Claro, claro. Como é que lidam com os haters? Porque tenho a certeza que, <coughs> pá, todo o comediante, de certeza que tem os seus de estimação. O que é que tu fazes, Ricardo? Em específico, como falamos agora desta situação do. Eu estima! Da... Uh, depende de como estou na altura. Ou, ou doutrela, para me rir sozinho, <risos> exatamente. anda lá fala, quer ver onde é que chega o teu limite da estupidez, como disse há pouco. Ou, ou então. Economic, pá. Simplesmente. Opa. Samoca foi muito grande. Eu vou. <risos> Isto tem que... foi muito grande. Eu vou rir muito, eu vou comentar, Exatamente. eu vou fingir que estou chateado, eu vou andar em cima. ver é quantos comentários eu consigo dar daquela pessoa por diversão. Só. Fazer como os putos, birra. Exato. vezes vais buscar? É porque, porque eu sou daquele tipo de humorista <risos> que eu acho que as piadas fazem-se por si próprias. Eu acho que não é preciso de trabalhar muito para uma piada porque as coisas naturalmente acontecem. Quando olhas que a parte do humorista para as coisas tu vês sempre alguma piada né E às vezes responder aos haters. Mas com um, sim, tem razão, não devia de fazer, não sei o que, o que acha deste tema? Mas lhe dar outro tema completamente meio então, para enlouquecer, ainda mais, isso ainda dá mais prazer, então, dá-me para regozijo, Agora, não influencia nada a minha vida, é um Mas vocês acham que o público me devem ser muito ofendido? Ofende-se bastante? Ou vai-te muito? Se tocarem te na ferida, se fizer piadas sobre ti ou sobre algo próximo, aí, ui não gostam, mas se for sobre os outros, lá longe, <risos> bate em A Madeira é um meio muito pequeno, portanto, o que acaba por acontecer às vezes é a pessoal que outras pessoa que fizeram esta piada sobre <risos> um dia a seguir, oh, é claro, ah, mas eu tenho um caso muito específico, eu fiz uma <risos> <risos> fiz uma, uma, uma coisa qualquer com o RTP Madeira, com, com o JP Ramos, fizemos um comentário ao desfile de carnaval, e nós simplesmente, nós fomos... Fomos com a produção, o nosso papel era ficar numa casinha, estávamos a ser filmados, olhávamos para um ecrã e comentávamos de forma como o que estava a passar. Uhum. Tinham-nos dado uns certos alertas, porque geralmente estas produções dão -te sempre uns alertas, olha, cuidado com aquele cuidado com isto, cuidado com aquilo. O que aconteceu foi, nós tivemos mesmo muito cuidado naquilo que foi dito É uma lista muito grande, dá alertas <risos> <ou> não? <risos> é <mesmo>? <risos> e <risos> acaba por acontecer que no dia a seguir essa apresentação, a nossa foto vem a ocorrências, e que nós éramos uma pouca vergonha. Uh, <risos> e isto é é tem de... razão. Não <risos> é um pedaço de razão. Mas o que teve a minha foi supergoso, eu encontrei supergoso. a pessoa que fez o poste, uh, esse posto de uma ocorrência de um bar para o marinho. e como pronto, a moca era muito e pensei, vamos é me divertir. Então, quando vi que eu estava a pedir um café, eu fui à mesma hora ao bar, eu pedi a minha bebida e olhei para a pessoa. A pessoa virou uma cara assim embora e disse, okay, ok, não para levar nada daqui. E, e quero que fique patente na cabeça das pessoas que é isto, o Facebook é isto. Muitas pessoas dizem aquilo lá, mas se encontrarem na rua se encontrarem claro. uma oportunidade, não vão falar, não vão dizer Exatamente. Nada. E já vos aconteceu uh, em espetáculos uh, estarem a fazer uma piada e gente. Uh, Pai, vou. Desculpem-me, para vocês encaralharem. com aquilo que estão a dizer é e, e saírem por completo um ah, da, da zona. Sim. Querem aqui partilhar alguma história, caritativa? A, a, a, a minha, o que tive mais em flagrante foi num showcase que fiz na FNAC uh, em que estava a fazer piadas sobre canco. E uh, então uma senhora levantou-se e disse Senhor, vê-lhe, calhar, alguém da família e ter cancro. E disse, há duas semanas morreu o meu pai e não foi de um, foi dois cancros. E tinha sido verdade. Por isso é que eu estava a fazer piadas sobre a situação, porque okay. vivi a situação de perto. Porque a principal diferença até de, um, de alguém que escreve comédia, humorista, é tu pegares nas situações que vives e que vês e transformá-las. E eu, naquela altura, estava a viver aquele momento Uh, porque não? Falar sobre a situação. — Mas foi, pegou... foi só essa senhora? — Foi só essa senhora. E a senhora pegou, levantou-se e foi embora. — pronto, pronto. Tu achas que, no seguimento daquilo que estás a dizer, tu achas que um, um humorista para fazer certas piadas mais, uh, portanto, sobre temas assim mais uh, cuidadosos, não é? Tipo o cancro, tem que passar por isso? Ou tem que haver qualquer não. coisa que lhe afete pessoalmente não. para... Não, mas, mas obviamente que sentes mais, sabes como é que há -lhe de lhe pegar? Por exemplo, eu não vou falar, vou fazer piadas sobre como ter um filho, como cativa. Não é? Não saiu daqui. Sim, exatamente. É, saíu. Mas... Tá, sim, saio, saio, sim saio, Mas saíu. Isto bem eu, tenho eu, que sei, não é? Eu, eu, eu, eu trabalho, Talvez. porque para serem bem feitos dá trabalho. <risos> tá, tá, é? É, mas Mas assim, obviamente que as principais vivências que a gente vive, e daí vais pegando sobre situações, e do que vês. Essa que é a inspiração que vais bebendo para fazer, para fazer piadas, obviamente. Eu, por exemplo, às Você vezes, quiser. quando me no computador, pá, tenho que escrever assim. Agora não, porque agora não dá. Mas eu antes fazia a situação que era, gostava de ir para a rua e estar a observar pessoas Pá, e agora? aquilo faz isto. aquilo faz o outro. E pegar, em certas situações, — Para que te isso. inspirar, exatamente. Portanto, olhando para as pessoas na rua, da maneira como andam, da maneira como interagem... É, — é, é, Por exemplo, os pontos olham para mim, mim na rua e despedem-se <tos> <inspirou> <tos> também. Dizem, vai, <-me, tos> mãe, mãe, olhem nos <tos> a nós! <noite." tos> Eu acho coisas, que é muito isso. Para mim, eu, eu defendo que os meus comediantes preferidos são os que falam da vida pessoal. Uhum. São aqueles que vão buscar as coisas deles e, e fazem piadas de si próprios Sim, também. Si próprio. Não são os melhores, assim. É, exatamente. Mas já tens alguma história, tu, João? Olha, um, <risos> é assim em, em comédia particular, alguém que se levantasse e ficasse contra mim, não é? uma, uma animação de com o Teatro Bull do Caco, por exemplo. Uh, nós estarmos com, umas, com uns trompetos, eu vou a qualquer pequeno no trompeto e der com o trompeto em é alguém por exemplo. É sério? É sério. Mas isso tem um bocado <risos> a ver mesmo com a educação que as pessoas têm. E, e o, há, há, há outras coisas, mas acaba por não ser assim nada de relevante, não é? Agora, uma coisa, e que para quem nos está a ver, assistir a um espetáculo de comédia, se revoltar contra quem está a falar, é perigoso. Pode ser perigoso. É perigoso. Okay, porque geralmente quem está ali não tem mesmo nada a perder. Ou seja, no caso do Ricardo, vais, vais encaralhar com ele, porque se ele está ali e pode continuar a falar até sobre ele, se for preciso. É verdade, é verdade. Porque há muitos comediantes que até pegam em pessoas... É o um extra. É um extra, é um extra. É o um extra, exatamente. É muito melhor. Pegam em pessoas da, da plateia para ah, mesmo extra. dar continuidade a alguma, ou, ou fazer ligação com outra piada e tudo mais, exatamente. Muito interessante. Uh, Tu notas, um... visto que tu, tu és da Camacha, mas uh, mudaste-te para a calheta. Vivo na portanto, foi uma coisa, foi uma jornada, não sei a pé, de certeza, não, foi quase porque... Foi muitos anos, <risos> É muito bom para <risos> Fui quase ir para a morte. É <risos> pá, tu notas uma diferença entre a comédia que se faz para Malta, mais da Zona Oeste Mas e Norte, claro. do propriamente este núcleo aqui do Funchal, Machix, Antônio Costaças Ribeira Brava, Câmara também. de Lobos. Sim, sim, eu entendo o que tu queres dizer. Há uma diferença. Um, Acaba por haver certas especificidades em relação às coisas. E isso é uma coisa claro. que, por acaso, eu trabalho muito. Que é, se eu chegar a um lugar, por exemplo, com os TP, vou fazer teatro. De de, de improviso, eu tento saber qual é o bar da zona, uh, qual é as pessoas mais conhecidas, um nome assim, um nome assado, para quando chegar em cima do palco conseguir trabalhar, porque é improviso. Agora, em termos de comédia, eu acho que é um, é um pouco global o, o que se faz na Madeira, por assim dizer. Reconhece que a Camacha, ah, pá, em termos de ou em termos de artes, é um, é um é uma freguesia muito forte. Uhum. É, freguesia muito forte. Acho, um hoje, é um polo artístico. É um polo artístico. Agora, que haja assim uma defesa muito grande, não. O que eu tenho a certeza, ou uma coisa que eu, que eu vejo quando olho para, para outros comediantes, é o que eu chamo de personagem tipo, e é uma coisa que resulta aqui. Neste caso estamos a falar aqui que os quartletes fazem. Sim, é o este estereótipo tipo do, do, do vilhão. Vilão. É? Isso é uma coisa que vende muito. Em toda a madeira, diria. Em, em, em, toda, a madeira, em toda a madeira. E depois a gente pensa, ok, é os quartos Não, se voltarmos há muito tempo atrás, vamos até ao max. Exato. E o, Max, o próprio Max tem esse, essas, essas, essas coisas patentes nas personagens deles, o vilhão que vem, vem à cidade, etc. etc. O compadre deve faz o mesmo. E se eu for fazer uma peça de teatro e eu não quiser arriscar muito, ou quiser fazer uma comédia, e não quiser arriscar muito, eu vou por aí. Eu vou para aí, sei que vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Muito bem. Ricardo, uh, tu também uh, tu já eras um de rádio quando estavas em Penafiel, certo? Sim. Não era é. a minha atividade principal. Principal, mas Eu comecei a fazer rádio em Penafiel com 17 Sim. anos e depois. A e, e a tua valência de comediante veio foi depois aqui. da Rádio? Foi aqui. Foi aqui. Foi, aqui. foi aqui. foi aqui porque eu mostrei uns textos meus, na altura, ao, ao Nuno Morna. Uh, e ele disse, pá deixa-me ver se, se tenho espaço para ler. E ele teve. Uh, e entretanto... <risos> <risos> uh, e, entretanto, uh, o Nuno depois passava uns dias e disse, pá vais pegar nisto? E vais abrir um espetáculo meu disse, não, não, eu não nunca não vi E pronto, a partir daí, foi uma bola de neve, mas foi aqui, e foi graças obviamente a ele que foi, e é o meu padrinho. Mas sempre foste um... Ao... Sem Sim, palmas Queremos padrinho. Palmas! Já o é. que aqui e certamente irá, irá voltar. É. Aqui eu, é o Relampada, mas sempre, portanto, foste uma pessoa, um, um comediante tem que ser uma pessoa alegre da vida, porque não. ou nem por isso? Geralmente os melhores são os gajos mais tristes. Mais tristes? É verdade. A sério. Eu por Fшихó. acaso, sempre, desde sempre, fui sempre o da turma, aquela coisa aí, mas mas, os, até os <sum> yeah, bons, é, sabe? Sim, sim. sim, sim. Os, os, os, os pá, falamos de... de comediantes, olha, o próprio Sainte é um gajo que, pá, na rua, anda ali, baixos não, uh -hmm. é não sei o que, Não é aquela pessoa, afável alegre não sei o que, não. O, é um personagem que encaram. O é. Siquei, por exemplo, pá, depressivo. Sim, o Ei Siquei, sim, exatamente. Sim, sim. E, sim. e ele até depois, depois tornou-se depressivo com o seu órgão sexual. Uh, sim, pois, é, é, exatamente. Wieم... <gasps> e com toda a sua situação também. Mas, mas, mas, pois, mas, não, mas não, não, não. necessariamente. Não, não não Não, não necessariamente. Não, é, Consegui dar a volta. Sim, consegue, consegue. Eu acho que há, há, há tantos comediantes que nós conhecemos. Acho que as pessoas têm que perceberem que um comediante uh, geralmente pode Pode haver aqui qualquer coisa de bipolaridade que seja comum a todos os comediantes. Ou seja, por exemplo, mesmo o nosso trabalho, que a gente queira, quer não, uh, acordar de manhã e fazer um programa às 7 da manhã, tu pode ter acontecido a maior barbaridade possível, tens de chegar lá às 7 da manhã, tens de estar com o espírito para cima. Claro, exatamente. O programa não é acerca de ti, é acerca de animar os outros. Exatamente. E um comediante muitas vezes já é assim, independentemente do que estejas a passar, ou, no caso do Ricardo, por exemplo, foi o pai. Mas aposto nos dias assim, a seguir a morte do pai, eu tive que ir para lá trabalhar e ninguém, ninguém ah, sequer viu o Ricardo, que tinha passado por este tipo de problema. E isso acaba por ser desgastante. Às vezes as pessoas não têm noção que às vezes apetece nos mesmos ligar a veia do microfone e dizer: Olá, hoje vai ser uma merda. E baixar a veia e só dar música o resto das três horas. Mas não isso pode fazer. é isso que podes fazer. É a tua profissão. Tens que forçar o positivismo dentro de ti, não é? É, Acaba por ser mecânico, não é? É uma Sim, ferramenta pois, mecânica, pois, pois, é O habituar da coisa. Um já é on-off. Isso acaba de mas... ser complicado. É complicado ser comediante às vezes por causa disso. Que é... Quando as pessoas te encontram na rua, estão à espera que tu rias, estão à espera que tu faças alguma coisa e que elas riem. E acaba por ser complicado para aí. No mas... caso, escuto-te falar, que eles olham para mim. <risos> vocês são pessoas uh, uh, que acordam muito cedo, não é? São early birds. Sim. Portanto, toda a gente quer saber, eu, eu, eu, <risos> eu quero saber, se vocês têm uma rotina matinal antes de trabalharem e estarem em PEC. Para começarem a vo as vossas transmissões da rádio, o que é que vocês fazem? A minha rotina matinal é não chegue tarde. Essa é a minha rotina matinal. Uh, nem posto. posso chegar. Né? Acordas aqui, <risos> <horas, quatro risos> eu não posso supor. Não, não, 6h30. Um programa com às 7, mas eu vivo a ver, aqui 15 minutos da rádio, nem sequer. E, a única coisa que eu faço é quando vou no carro, já vou falando, uh, para não chegar lá embaixo e me dar, bom dia, bem-vindos às manhãs do <risos> para a já, já tá vou falando, e, mas de resto, não. Tu dás um bagaço, fumas duas cartéis. É, exatamente. Logo <risos> <só>, duas ponchas. <risos> sim, pá. Logo assim. Ah, eu, eu acordo às 5h30. Pá. É pá, uma hora mais cedo do, do que o João. Não é, é, é, tenho esse handicap de viver do outro lado do, do <risos> trabalho. Mas ainda bem, ainda bem, se não estavam sempre a bater à porta. É, mas, <risos> mas, mas, mas não, ó, pá, não, não há nenhuma coisa, coisa a chegar, obviamente. O banhinho purificado e ver. É tenho, tenho, tenho uma situação. É ali com me logo às notícias. Todas, o que é que te, naquel, naqueles curtos espaços, as 5 horas que durmo, em média, uh, se não aconteceu alguma coisa de mal, se aconteceu alguma coisa de bom, ver as coisas já estás para, para pegar nelas, mas de resto, tá. torna-se automático. E as piadas vêm intu intuitivamente uh, para vocês os dois? Sim, Sim. Pá, às vezes estou a ver qualquer coisa assim e surge. acaba de serem todas a seguir, não é? Eu acho que depois de um tempo, eu, eu comecei a fazer teatro com 12 anos. E comecei sempre, uma, eu sou um bocado apaixonado pela comédia quase desde sempre. E eu estou num funeral e estou a pensar numa piada, eu estou num médico e estou a pensar numa piada, eu estou a ver minha filha nascer e estou a fazer piadas, e é, é impossível, isto é impossível parar. É isso claro, é quase um coping mechanism, não é? é não consegues parar. parar. Não tu, parar tu tu mesmo. consegues parar, não consegues. Ah, aquela coisa, aquele dali, aquela... Isso fosse outra foto. E leva, uh, isso, outra for, é. se for alguém que não te conheces bem mesmo, Ui. e às vezes... Pá, a gente... Se está, este de galoim, já de, é. está este gajo a Já começa de... está este gajo a armar-se, ou lá está este a querer dizer uma piadinha, lá está o que é mania do engraçadinho. Mas é automático, <risos> né? é quase impossível. Mesmo quando eu estou a ler uma, uma, uma notícia triste, pá, eu estou a pensar em piadas, não Vocês vivem o que, o que fazem, não é? é. Vocês vivem o que, que o que são, não é? Tem que, são tem que ser. São comediantes, portanto, vivem uma comédia. Porque a vida... A vida em si é uma comédia. Pois é. É, é bom, é bom, é bom. Em toda a sua plenitude. É, é e quando é para pagar e, as contas. E, pá. Mas, mas, mas, mas, mas mesmo assim, uma é coisa. Trabalhas tanto, tanto, tanto e para e é é os Mas É, é um mecânico a é seguir. Acabas de fazer piadas com tudo. Todo, estás a fazer piadas. Vamos passar a um joguinho, não é? joguinho. Está na altura do joguinho. Mas é um, é, joguinho é, é, é um joguinho muito simples. É um joguinho chamado Na Pressão. panela. Under pressure. <risos> Tem shots? Ora bem, um, por acaso, isto é um jogo, aliás, todos os nossos jogos não têm shots envolvidos, mas, dei-me aqui epifanias e tenho, tenho feito adaptações aos jogos, portanto, e não sei como é que vou adaptar um shot aqui, mas como isto não há certo nem errado, Vamos tomar só nós os três um shot, ao okay. no fim do, do, do, do jogo, okay. só porque sim. Okay. Só porque sim, só porque queremos embocar bastante. E já, já, já temos, e, já, e já temos a desculpa. Já bom. temos a desculpa. Ele está a precisar <risos> tá, é é de tratamento, é Malta. Está a precisar de habitação. É trágico, é trágico. Não e é na, eu não sou comediante, mas a minha vida também não é muito boa. Hum. Então, o que é isto na pressão? Na pressão é. Eu dou-vos duas hipóteses e se vocês. Dizem, logo assim, sem pensar muito, a okay. hipótese que escolheriam. Okay. Não há certo nem errado, portanto são duas hipóteses. E vocês respondem ao mesmo tempo e veremos okay. se estão em concordância okay. ou discordância. Okay. ok? Vamos a isso. <coughs> Espera, mas desculpem. Ele responde e eu respondo logo. Ao mesmo tempo. Ah, okay. Okay. ok. Intuitivamente, instintivamente. Okay. Let's go. Ok. okay. Pizza ou hambúrguer? Pizza. Hambúrguer. Hmm. Ok. Na Madeira. Norte ou Sul? Sul. Norte. Okay. <risos> ok. Ok. Ok. Ok. Hum. Tem que ser rápido. Tem que ser logo resposta. Improviso ou guião? Improviso. improviso. Ah, boa, boa, boa. Vinho ou cerveja? Vinho. Cerveja. Bem, portanto, improviso foi aqui o, a concordância. <risos> Tudo o resto, pá, são completamente diferentes. Este é mal. Até na altura são diferentes. Palmas ou risos? Risos. Claro. Só podia, não rizos. é? Comunidade muitos gosta risos. de ouvir risos. Muitos risos. Palmas? Isso é para os atores, é para os músicos. Isso é para as meninas. É para as palmas <risos> Palmas levantadas. Isto é o último. Atenção, isto é o último. E pode ser mal interpretado isto. Comédia oral ou corporal? Oral. Foi na porção. Okay, ok, portanto. ok. okay tudo que, o tudo que, uh, que era relacionado com o espetáculo e com, com isto, vocês estavam em em Vocês estavam agora não foi. Ainda como já pimelo. Sim, então não, não, não, não, não, não tenho também para outra coisa. Não. Pessoal, isto é só mesmo por carboles, Sim, sabem que eu não bebo. E por necessidade também. Ah, oh, é. Para mim. Foi na pressão, é pessoal. Ah! Fomos em já pizza. Estás vestido com assim <risos> um dentro do cérebro. É isto mesmo, é isto mesmo. Falando tu, tu, tu. E quando eu perguntei pizza ou hambúrguer, tu carregaste-me mesmo no Pizza. Tu achas que a pizza é a comida perfeita? Tu tens Sim, uma entendi. foto no Instagram, boa da caixa de pizza, a dizer que estavas no teu, eu acho que eu lá fiz né? né? É assim, eu, eu acho que Pizza, é, seja lá quem foi que inventou a pizza, vi de receber um prémio Nobel. Um frame que se inventasse só quem fez a pizza, porque eu acho pizza que é uma coisa maravilhosa. Eu acho! Pá, eu sou mais dado a salto de cão e presunto. Eu não tinha outra opção, porque eu gosto de eu, eu, eu fast food, hum. junkie food. Eu, eu gosto falar. muito de junkie food mesmo. Um, yeah, é uma coisa incrível. A última vez que comi junkie food, acho que foi para aí há uns 10 anos no Festival de Verão uma 10 anos! <risos> Foi muita comida rápida. Espera, comida mas era rato, uma, rato, era uma vale? junkie? ou. ou... uma comida rápida que me apareceu. <risos> mas era. Mas são comidas. Era uma. Ok. Vai ter concertos, pode falar. Boa. Muito bom. É, mas pizza para ti é... é. Sem dúvida. Adoro pizza e macarrão. Macarrão. É. Pizza e macarrão, não Averência. pizza com macarrão. macarrão não. Já que falas nisso. Já que não nisso. Audense camadrense. Então atenção, eu, eu tenho macarrão. a pergunta. Pá, que toda a gente quer saber, não é? Pizza... Uma e ananás. Sim ou não? É, em bom português, big fucking no. <risos> tu também não. Não, não? não, não, não. Não. Há coisas que não se misturam. <risos> não. Então... É, é a mesma coisa que fazer poncha de mate em inglês. Não. Ah pá, como é que mas não. Ah, mas, não. Ah, mas é, não. É verdade, é verdade. Porque senão é podem verdade. inventar uma poncha de qualquer coisa. Não pá, pode... Mas já pode, pode, existe poncha eu estou favorável. de estou de mais alguma coisa agora. Pois. É que misturem tudo, mas não deem os nomes certos às que. Pá, como francesinha. Ah, BGT. já sabia que BGT. francesinha. Pô, caralho. Zero. Não, pá, deem aquilo outro nome. Uh, no outro dia vi uma francinha coberta com chocolate. Mas que é esta? Opa, deem outro nome, mas não chamem aquilo de um Cozida à portuguesa, BGT. Mas que é isso? Não. VGT vodka gin e, <risos> e, e, e, e, e tequila, é. É, não, Mas neste caso é tá a mesmo TGV é o que TGV. <risos> TGV. <risos> <risos> <risos> é o que é um o que é o que é o que é o que é que é o que é o que é o que é que é o que é o que é é, é. Não tá tá tá que o, <risos> Não, porque também estava a ver na, na, na, quase na RTP Madeira. Opa, porque eu gosto, uma, uma paixão minha, gosto de cozinhar. Okay. Em casa sou eu que cozinho. Muito não, não bem, bem, muito bem. Que Bom cozinhar, exatamente. Uh, não, gosto mesmo, adoro, adoro cozinhar. Muito bem. Uh, e com a altura dos, dos sonhos e não sei quantos... Uh, estava lá uma senhora, ah, hoje vamos trazer uma receita de sonhos vegetarianos. Eu, mas aquela sonhos merda... Sonhos aquele, aquele baba-carne antes. Não, mas o Leva-oves. <risos> Leva-oves, leva leva não leva -os. -os. Leva -os. é? leva ovos, é daí. é isso, não vegano. Pois... Pá, não, eu não leva Pois... Agora dá para fazer tudo vegan, não é? Fazer ah, é. tudo vegan, vegan, vegan. ah como o quiserem, vegan. mas deixem os outros. <risos> é pá, não pode ser. <risos> mas o mundo tem que ser sustentável, ó Ricardo. <risos> A verdade é esta. Bem, bem, é bem. Uh, tenho aqui é. uma pergunta que nós já abordamos num outro episódio, quando tivemos aqui a malta da, da, antena, da antena 3 e da Antena 1, o, o Ricardo Campos, o România e, e a Valentina, que é, na vossa opinião, a rádio já não vive sem complemento visual? Vive. Não vive. <risos> Só... Ok, ok. okay. Hum. Em, em, em certos aspectos vivo uh, mas, mas, mas não, a rádio transforma-se todos os dias uh, nós no nosso caso, utilizamos obviamente mais a voz uh, mas também a imagem mas uh, uma comparação, portanto se fores ao continente uh, lá à aldeia de Vila Nova de muito longe uh, pá, obviamente que é só a voz, não vais pedir uma, uma pessoa de 60 anos para ir ver o vídeo por isso é que ainda ainda vive só sem imagem, em certos aspectos. Sim, é, consegue-se manter só, só com a voz. Agora, acho que é essencial a imagem, não, e não sequer é só a rádio. A maior parte das coisas de hoje em dia uhum. vive muito na imagem. É por isso que as pessoas muitas vezes vão comprar um produto e quando chegar a hora de comprar o produto vão ver que o produto não presta. Mas toda a publicidade e o marketing que veio em relação ao produto era, era bom. E eu acho que a rádio acaba por ser assim, não é? é? É essencial, a imagem, eu acho que a evolução natural da rádio é mesmo por aí. A imagem, as redes sociais, tudo aquilo que se faz de Até porque a magia da rádio está... Não saberes quem está por trás e só ouvires a voz. Exatamente, mas agora toda a gente sabe a cara é? de trás da, da voz, mas, dois, não é? E também sou um bocado suspeito, não é? Porque chega à rádio enquanto humorista. E a maior parte das pessoas que se relacionam com a rádio tem mesmo algum historial com música, se é certo teu caso. Sim, o meu, o, meu, o meu foi diferente. Eu, eu comecei a fazer rádio com 17 anos, em que o meu sonho mesmo, uh, profissionalmente, era fazer rádio. Uh, e então, uh, na altura, em Penafiel, havia um festival de heavy metal que era ultra brutal. E eu, na altura, conheci o António Freitas, uh, em puto, pá, tinha 16 anos, e disse, o, o, o e ele pega. Põe-se num papel, não sei quantos mais, eu peguei num papel, na altura, bati à máquina, uh, mandei para a rádio, e depois fui a uma conversa e, porque não, e comecei a fazer rádio com um programa de heavy metal. Oh, um programa de heavy metal. Chamava-se Serviços. O é pressa, um né? movimento punk rock e heavy metal. Uau, uau, okay. postos não postos, que um metal, é, por acaso. Pois, mas acho que aqui há sempre uma diferença, porque eu, eu fui para o conservatório, estudar teatro, uhum. e acabo numa rádio, mesmo na vertente do meu trabalho, que eu faço de humor, e uma oportunidade boa, sem dúvida. Vocês acham que a TV, que é visual, audiovisual, não é? Acham que a TV vai pelo mesmo caminho de ter que se adaptar a esta realidade da internet? Porque cada vez mais uh, muito... há, há, há pessoas que não têm TV cabo em casa, como é o caso da Andrea, por exemplo. Mas podes ter o TV, Facto, aqui grátis, não pagas. Ou seja, podes ter ali 10 ou 12 canais. não, não quero canais. Pois, exatamente. Há pessoas que não querem não, mesmo. E devo, dizer, eu devo que dizer que lá em casa só eu tenho TV todo todo por causa não não da minha -se companheira. Pede -se. Pede -se. Senão também não... Mas isso é pela carga Pá. negativa. Exato. Claro. Eu, te, eu tenho, obviamente, e tenho que consumir tudo. E temos que ver, devido ao nosso trabalho, temos que ver tudo. Uh, porque tem mesmo que ser assim. Se mas a... não chegas a, a, a isso através da internet? Sim, mas eu ainda... Há certas situações que nos custa está sempre a ligar a NET. Que, yeah. a ver o um telejornal, a ver um jogo de futebol... Não vou para a internet, obviamente. Só quando ligo o pornô é que vou para a internet. É, o, o que eu acho da televisão é que a televisão tem os elementos todos e consegue muito, muito facilmente se transformar para a internet. Agora, o exemplo que nós temos dos, dos tempos mais modernos, tens agora, por exemplo, a SIC com, com a plataforma Opto. Ou seja, é um canal de televisão que tem uma plataforma de streaming, que é paga, é um extra, e tem, vai ter conteúdos exclusivos. Ok, pode Olha, passar, não sabia Pode passar um bocado por aí o, o caminho sim. a seguir. Antes disso, já viu os players. Ou sim, podes, sim, podes sim. Ver as melhores claro. partes sempre no, no site e ver os players. É, eu acho que é a opinião que muitas pessoas têm, e isto já foi a, até no, no, no podcast, depois das sete, a falar com o Miguel Guarda, ele dizia que... Já, já, já ouvi muitas pessoas questionaram várias vezes o fim da rádio e vai ver sempre pessoas que vão questionar o fim da televisão porque há outros elementos. A questão é, para mim, prende-se um pouco para que aquilo que a televisão representa, em termos históricos, é algo muito forte. Claro, é algo que exatamente. a internet talvez ainda não conseguiu atingir. Da mesma maneira que a rádio também o é. também, também é. é Ou seja, a parte histórica é muito forte. Enquanto esta, esta onda da internet, ou esta onda do YouTube, e tudo o que se faz agora noutras plataformas, é ah, novenho, é criança, tem, tem 15 anos máximo, 2005, sim, sim, que foi sim, criado. Sim. enquanto a televisão não fala 30, 40, 50 anos. Ou seja, há é, é aqui uma desperdade de experiência de, um, de, um, de uma plataforma e de outra que é muito grande, na minha opinião. Agora, acho que é muito difícil a televisão algum dia desaparecer para, para dar lugar só à internet. E eu sou um pouco como ele. é raro. Eu vou ver televisão Poxa. sem ser concursos, por exemplo, de voice, ou que, que gosto de assistir e gosto sempre de ver esse tipo de coisas. Ah, só vejo é... o preço certo que a minha sábia. <risos> também, também é bom. O preço certo. É esse tipo, é esse tipo de coisas também, também ainda é bom. Agora, não, não acho que vá, vá acabar. Mas acho, acho que há uma necessidade grande de, de, de, adaptação. de adaptação. Constante, cada vez mais, não é? Porque os direitos passar talvez. A cada ano que passa, a coisa parece que muda. Está completamente diferente. Completamente diferente, diferente é. não é? é? Completamente diferente mesmo. Mas acho também a seguir a maneira como, se, como a criação de conteúdo é feita de hoje em dia, acaba por haver pouca originalidade. Percebo. Mas também na é como... TV não havia isso, não é? Eu acho que em tudo, em tudo as é, pessoas acomodam-se, não é? Não as pessoas... Para, para acomodar. Mas há, há sempre aquela coisa do... Acho que a gente tem um bocado de mentalidade aqui, nós os madeirenses, que é... Ainda não se faz na Madeira. A gente raramente pensa... Ok, vou passar numa coisa que ainda não se faça no mundo. A gente geralmente tem aquela, aquele pensamento de: olha, vou fazer isto. Aqui Ser no o pioneiro em alguma coisa? Na madeira. Sim. Porque as coisas geralmente existem fora. Claro. E pá. O que eu vejo às vezes muito é, é, No, no mundo conteúdo que se faz, é, eu prefiro ficar dois meses sem pôr nada. E sempre que eu puser eu sei que foi uma coisa que a minha criatividade fluiu. Em vez de estar ali a forçar: ok, tem que pôr, tem que colocar, tem que colocar, tem que colocar. Eu acho que isto às vezes vai é um bocado. Criar ali um, um, uma pequena briga no teu cérebro, o que é que deve ser feito, o que não deve ser feito, e acabas a identificar com aquilo que fazes. Claro. De facto, a rádio não, não, não irá desaparecer assim tão cedo, porque houve uma notícia há bem pouco tempo que a rádio chegou mais longe com possível. 15, uh, 15 milhões de quilómetros. Milhões de quilómetros da Terra, exatamente. Portanto, isto está para aí. Eu à Algum alienígena... Chegue... <risos> <risos> tu espera que chegue uma gaja com três mamas à minha beira? <risos> exatamente, um alienígena assim todo bom, não é? Olha, eu acho que aquela, aquela história do 20 de Fevereiro. Uh, da rádio ser uma das onde que é para é verdade elementos que, que não é verdade. Baixo. Eu acho que isso é, eu acho que isso é fascinante, isso é, é fascinante. fascinante. impressionante. Mas é impressionante, impressionante. É um Ricardo, internet. Ricardo, tu colocaste um, um post uh, sobre a JMFM 88.8 que em anos de pandemia nunca se passou tanta música made in madeira. Sim. Um, é verdade. Tu achas que para os músicos criarem algo Algo, algo original, que é, um, que é uma constante luta de Tinha tentar incentivar. Uh, achas que a rádio tem esse trabalho também de... É um incentivo aos músicos para, para produzirem e, e saberem que estão, a, que, estão, que estão a ser ouvidos, não é? Que Sim, quando, quando é feita com qualidade, em primeiro lugar. Claro. Uh, mas mas era, era algo que, que, eu, que eu, eu, por exemplo, quando assumi o controle. Control, entre aspas, do programa da manhã de 88.8, há cerca de três anos, pá, foi sempre uma coisa que eu gostava, queria apostar, que era, por que não as pessoas ouvirem a sua música feita cá? Mas uh, estávamos num circuito que era que ninguém fazia originais. Pá, estava tudo a tocar Cobras. covers Eu compreendo, nada contra, atenção, nada contra quem to toca covers porque todos temos que ganhar a vida. Mas, pá, mas pensei um bocadinho. Então parece que houve, de repente, uma fada de ar fresco, principalmente com a nova geração, Uh, no interesse ao estilo musical, em que vieram pá, fazer coisas, e também é diferente, obviamente, que agora em casa consegues fazer situação até boa. Antes tinhas que ir para um estúdio... É e... é... um Sim, por Não. exemplo. Uh, é é Não foi só um Grammy, foi todos. Mas, <risos> <Por> um <risos> <total>. Nos últimos <risos> anos, nos últimos, nos últimos tempos, começou a haver boa produção, e, e porque eu continuo a dizer e digo, isto, e digo isto à boca cheia, que das regiões do país per capita a Madeira deve ser do sítio que tem mais músicos e mais artistas ao pontapé, e bons. Uh, que é verdade. E porque porque não? Epá, façam, façam. E, e, e foi uma aposta, e aposto sempre disso, também ele também, obviamente, para apostarmos do que é nosso. Porque é, eu acho que é tão bom a gente ir no carro e ligar dizer assim, esta é a minha amiga, este é o meu primo, este é o meu vizinho. Mas há uma coisa que também faço o apelo, que é o contrário. Que é, uh, as pessoas, ah, é giro, mas só ouvem. Quando é que vais passar? Não. Continuem a ouvir as rádios regionais, as rádios locais, porque são elas que vos dão o apoio. Pá, não vai ser uma Rádio Nacional que vai dar o apoio. Mas as pessoas, obviamente, ainda continuam, porque 70% das pessoas na Madeira ouvem as Rádios Nacionais. Uh, não sei porquê. Pá, porque algumas têm mais qualidade, obviamente, outras menos qualidade, mas também precisam de, de ver as coisas. Eu há dias, por exemplo, uma equipa de uma Rádio Grande Nacional tem uma equipa da manhã com oito pessoas, nove pessoas. Claro. Ele, no caso dele, tem uma pessoa, no meu caso, tem meia. <risos> As pessoas precisam também pois, pois. de comparar isto porque o dinheiro não é o mesmo. Ah, ah, e o Tem dinheiro que ser nada. a proporção, ah, Mas não, pa, ouçam e apoiem os vossos artistas, apoiem os estúdios, uh, uh, porque por exemplo, como é que é estúdio 21, se virem aqui ensaiar, que se virem aqui tocar, pá, façam isso, façam boa música, puxem pela cabeça, uh, mas façam na qualidade porque nós estamos cá como veículo, obviamente de de dar e de canalizar aquilo para os outros. Essa é a nossa função. E, e, e, opa, e a principal função, obviamente, da rádio, principalmente madeirense, é darmos a conhecer, porque há tanta coisa boa que se faz. E o pessoal vê, isto é da madeira. É. Não é preciso irem a um programa opa, nacional de um talk show ou uma cena qualquer. Claro, sim. Ouçam as vossas coisas, não é ser, obviamente, tacanho dizer assim, só ouçam, ouçam daquilo, não é ser a albarda. Uh, mas pá, não, ouçam, ouçam, deem valor o que é, o que é nosso. Uau, isso é, é mesmo uma mensagem que até merece uma salva de palmas. Bom, mas, é, eu, não estou você... disponível para as autárquicas. <risos> vocês, vocês acham que devido a esta situação da pandemia, todos nós começamos a olhar mais para dentro? Não, André. Ou nem por isso? Nem por isso. Nem pareço, <risos> André, desculpa. Eu acho que as pessoas estão mentalizadas. Ah, vai ficar tudo bem, o mundo vai ser um mundo novo. É tudo, é tudo É tudo hipocrisia. Porque, no fundo, uh, o mundo está cada vez mais lixado com F grande. Uh, há, um, há uma taxa de desemprego brutal. Quem era pobre, eu vi. De rankings diziam, um, quem era pobre vai ficar três vezes mais pobre. E, pá, isso é tudo um bocado de hipocrisia, na, na minha opinião. Uh, mas, pá, eu acho que que a pandemia vem mostrar e principalmente para termos a percepção do que quando digam não somos. olhar para dentro olhar mais local nesse sentido ah sim sim talvez sim não podem sair mesmo uh... <risos> falta de opção! falta de observação. Pois, é, é pá uh, não há é hipóteses. Eu, eu acho que é assim o essa questão sem as pessoas tornaram-se tornou-se mais visível o que é que andavam aqui a fazer na madeira. Uhum. Mas é a, a, a questão, podres, a, a questão, <risos> a questão que, que o Carlos levantou, é muito é muito interessante a parte do a música é produzida na madeira é consumida por uma audiência não parte das vezes mas que seja ao menos na, tem que ser claro que para dar o passo em frente para se tornar uma coisa de dimensão nacional tem que entrar aqui a parte governativa tem que entrar aqui tem que entrar aqui uma força que não depende dos músicos não depende de quem produz música não depende de quem faz música Depende de quem abre as portas para o território nacional, por exemplo, para começar, porque, por exemplo, em termos de produção, uma produtora que pega quem em quatro ou cinco artistas e consiga levá-los lá fora, ou levá-los mesmo ao continente para atuar, ou mesmo para fazer o trabalho de promo, não existe. E os que estão cá, e que fazem o trabalho que tu vês, por exemplo, na TV, e muitos cantores madeirenses vão à TV, Robo Naguiar, por exemplo, João Quintino, por exemplo, Omar Mauro, por exemplo, geralmente têm contactos com outras produtoras. Se houver um investimento em termos de cultura, Uh, teria que ser mesmo nessa vertente em que a gente consegue expandir a marca madeira. A mesma coisa que eles fazem com maracujás, com, com N coisas que eles fazem, põe um selo de marca madeira. Também deviam responsabilizar para a parte artística e abrir um bocadinho mais as portas e também lhe dares, assim um selo de marca madeira que é a marca de qualidade que merece. Porque Mas tu... acho que isso é o artista que tem que ir à procura. E Mas eu, eu acho sinceramente... que o artista, o artista não acaba não com... ser levado ao colo. Acho que o artista tem que fazer um bom trabalho, fazer um esforço, desenvolver projetos. Demonstrá-los às pessoas que realmente podem abrir essas portas e aí sim é da responsabilidade das entidades. Pronto, pois é, pronto. É, é, é, essa parte. <risos> ou oh, não acreditar no projeto. Sim, sim, <risos> até, até aí pronto, está e, tá tudo certo. Tudo mas que se faz que é bom, mas, mas, atenção. Não, sim, depois tens razão. Como que mas, já é bom? Sim, mas. Ah, depois, e a puxa depois, também. Depois, depois chegamos a um evento ou chegamos a um arraial em que são investidos largos, largos, largos milhares de euros e estamos a contratar um artista que vem de fora. Não estou a dizer que não deve ser feito. Agora numa semana, numa semana de programação, ser todos os dias com um artista de fora, pá, para quem está aqui é injusto. Acaba por ser injusto. Eu acho que tem que haver uma direção. E enquanto não tivermos as pessoas competentes nos lugares certos, e com isto eu quero dizer que a maior parte das pessoas que organizam e montam um line-up de um arraial, não digo que os festivais, que as pessoas dos festivais geralmente sabem o que estão a fazer, mas quase não fazem um line-up para um arraial, procura-se sempre a popularidade ou procura-se sempre... É uma festa popular. Mas não há educação. E a educação... Não, te... é uma festa é... cultural, mas, mas... é uma festa popular. Porque é, gente. É, é, porque essa parte popular é a nossa cultura. Eu, ah, não, eu, não, eu, a nossa não, eu, cultura não, eu, eu, é outras eu, eu, coisas, também. Não, não. E há eu artistas acho... regionais que não se enquadram nesse tipo de palco. Claro, claro, claro que sim. Mas há outros que claro se enquadram. Que claro que sim. Mas acredito, desculpe estar não, aqui... Não, não, uh, não eu gosto porque eu percebes uh, de música. Uh, pouco, mas uh, <risos> acho que há artistas de, que, que tocam música popular que se enquadram perfeitamente. De, deixa te aí um, três nomes que sim, se enquadram sim. muito bem no arraial. Mas que geralmente é? consomem o arraial todo. Exato, exato. Este estilos geralmente... Real, mas tudo. não há assim tantos artistas madeirenses a fazer música popular, atenção! E para mim o arraial devia de ser como antigamente, que era na igreja a banda. E, a banda. e ali o, as a banda músicas bandas. de baile, está feito. Tá <risos> feito. <risos> tá <risos> feito. Porrada é um no final. <risos> mas acho... É pá, tem que haver. <risos> mas não podemos achar que a nossa cultura são arraiais. Isso é que está errado. Sim, é verdade, a cultura a não, cultura não é, é, os os é muito mais que isso é música underground, é, é muita coisa tem que não muito, se vê. Ah, ok, mas não é nossa, não é a nossa madeirense. A madeirense. Mas, a, mas a cultura não tem que ser só música popular madeirense. Claro que não, claro que não mas estou a dizer que a, a, a parte da nossa cultura aqui, muitas vezes é, a gente tem, quantos, quantos festivais de música nós temos em que nós pagamos um bilhete para ver? Temos o Summer Opening, temos o Oeste, tens a Ponta do uhum. Sol, o e depois o, tens... Do jazz, o Jazz, exatamente. Ah, o jazz é mais para, agora, para a cultura isto, caviar. Agora, isto, isto... <risos> Sim, há, também há, há ah, uma, uma questão ah, ah, na Madeira que chama-se a cultura caviar. Cultura caviar? É, eu apelidei é cultura acontece, caviar. Acontece no que é aquele pessoal que... vai Por exemplo, almoçou um o festival de jazz, que chega lá e depois vê as pessoas e que gostou. E qual é a parte gostou? É, gostei todas. Quem está atuado? Opa, é o gajo. não é? Ah, é, cara. Que é que me... Eu comprei uns sapatos novos para vir esta merda e agora sei lá quem é o gajo. É chamada cultura cabelhada. Ah, é? claro, é, sim, sim, sim. Voltas às Dias, então o que é que vem ver? Ah, vem ver, venho aqui todos os domingos agora. Há quem vá à missa e venho a Voltas às Dias. Olha que esta. Mas há, ah, ah. ah, é verdade. É não, mas é o, o Só para matar aquilo que eu estava a dizer, há uma disparidade muito grande entre o número de reais que se faz, entre o número de eventos que se faz de música, é assim separado. Eu acho que se nós tivéssemos pessoas ligadas à parte da cultura, ou houvesse um plano regional para a cultura, eu acho que, o planeamento de todos os RAs ou todas as festas passasse por uma comissão que de facto tivesse uma direção para dar às coisas, o estado da música de hoje em dia seria outro. Tenho quase a certeza, porque, como ele diz, qualidade não falta. — Falta alguma também. Sim. Falta alguma. — Alguma. — Alguma ainda falta. — Há muitos, há muitos que que nomes senantes. — Vou-te mostrar artista... o Francis a cantar daqui a pouco. É. Qualidade. — Eu acho que há... um artista tem que, <risos> tem que investir na sua Sim, é verdade. O, o artista tem que acreditar. — Realmente ainda, agora, muitos músicos que eram mais... e continuam a ser underground, porque não são uh, os mediáticos do, do costume, Uh, a investir na sua imagem, nas redes sociais, a ter um produto físico. isso é que é preciso. Ah, não podemos ah, andar aqui à espera do governo. Que o, o, que, o que é preciso também é o é Acho que é isto que o João é, tá é, a, a, a querer a, dizer. O que tem que haver mesmo é o trampolim. Porque não, não, podemos, não podemos negar a nossa, a, nossa, a nossa qualidade de insulares. É a mesma maneira que... Ou seja, torna-se muito mais complicado da coisa funcionar a gente estando na Madeira. No Funchal não dá as mesmas oportunidades que há, por exemplo, em Lisboa. Por exemplo, não há a mesma oportunidade que há no Porto. Mas uma pessoa que vive na Guarda talvez consiga... Tem que se deslocar. Tem que se deslocar, mas talvez consiga fazê-lo com uma facilidade que nós não conseguimos. Nós não, não conseguimos estar numa editora num dia para, para falar com uma pessoa e no outro dia já não e, e, quem se é consigo, consegue Eu acho que é mais por aí quando eu digo que a governação tem que ter um tipo de dedo, ou tem que ter um tipo de... Pá, eu, eu, eu acho mesmo que uma cooperativa artística ia ser talvez. Uma, Mas não, não funciona. Uma, uma bolha. Não funciona, sabes porquê? Okay. Porque os artistas são todos os burros. <risos> é verdade. <risos> são todos os burros. Porque em vez de se unirem, não, cada um, ah, cada é, um é, olha é, para os seu é, universo. É e cada um é faz a coisa à sua maneira. Isso e depois é verdade, isso é Quando se unem todos para falar. Sobre... Isso é se ah, ah, então, a triste realidade. E talvez seja por isso que também para... não há grande ah, coisa que. Daí daí. se faz agora, pá, porque felizmente a, a situação está assim. Pronto. É o que vivemos, mas o pessoal não se une. O pessoal, pá, como, como é espetáculos, o pessoal contrata um, ah, o meu cachê é, é valor, e vem o outro por trás. Ah, eu, é os invejosos, é, não é? Ah, é eu p... faço de bordo. É a cultura da inveja. Ah, não é claro, um Isto lixa é completamente. Isto um é mas sabes, um desmolho e Um dos principais problemas é mesmo o mercado. É o facto de uma é vestíbulo do mercado. Não, não há mercado. Temos que ser sinceros. Não há uma regulamentação, não, não há mercado. Não há indústria. Pá. Sim. A Indú indústria talvez haja. Aqui no indústria, por exemplo, estamos no Estúdio 21. Sim, sim, agora, sim. Agora, o mercado em si não há... Não, mas estrutura. Sim, estrutura, Indústria estruturizada... P... Por pós exemplo, pós. em Portugal não há indústria do cinema. Não. Não há. Mas, na exemplo, Espanha não, há. Agora, com, esta questão do, com esta questão do Covid, André, por exemplo, um, já vimos o... na Espanha vários... há porque foi, uma maneira, porque foi uma situação diferente devido às plataformas streaming. Por exemplo, como a Netflix, tanto isso, os, os países uh, latinos fizeram algo que nós fomos burros e não fizemos, por exemplo, a, a, o, o exemplo da Netflix. Eles, eles entraram em vários países, por exemplo, a Espanha foi o, maior, o melhor exemplo. E, e eles disseram assim: Não, o próprio governo espanhol disse assim: Sim, senhor, vocês estão aqui, não pagam impostos, mas atenção, que vocês têm que já não, pá, não sei dizer se é 40%, se é 30% da produção da Netflix tem que ser espanhola. Espanhol. Espanhol. E nós aqui o que é que dissemos? Bem, nada, veio o Governo e disse, não, nossa, produção, nada, é mais uma taxinha. criamos taxas e taxinhas. Sim, é exato, não há incentivo à criação. Não há aqui, em Portugal, não há incentivo à criação. Não. Há ah, hum. porcos, galinhas... Não, pode até haver, mas não em grandes em proporções não, não, uh, não. Que, que dê para expandir para o há, resto do mundo. não, não e mesmo, por exemplo, tu vês o fenómeno, muitas vezes, de grandes <coughs> artistas que hum, acabam por conseguir arranjar uma maneira de criar o seu próprio produtor e, eles são a sua empresa. Isso em Portugal, a maior parte dos artistas estão sempre ligados a alguma produtora, nunca estão em nome individual. Claro, é, mas, sim. sim, mas a maior, poucos, parte, sempre, sim a maior parte sim, porque, porque tem mais facilidade de distribuição, claro. De distribuição, claro. Eu acho que é um bocado por aí. Mas mesmo em relação à comédia, acontece. E, e o que eu ia dizer ainda há pouco, que estava me passado da cabeça, que é, com esta questão da cultura, toda a gente está a falar muito por causa do Covid e blá blá blá, blá. Um, mas, pá, ainda não vemos, já vimos os secretários e muitas pessoas do governo em plantações de alface, em obras novas, mas ainda não vemos um representante com ninguém da cultura. ao fazer uma visita. Então só pode estar 5 pessoas <risos> e estão lá a fazer o que é. não, não vemos uma visita, aí, <risos> ah, okay, vamos, vamos visitar uma companhia de teatro, vamos ver aqui com as pessoas. E falas das companhias não, de, porque... de teatro, mas há pessoas que dependem do som, dos espetáculos. Há, até é para própria, gente ligada à área Podemos do, falar, do, do, de, podemos falar do, do TEF, do Teatro Experimental do Funchal, que tem tanta história, tem mais de 45 anos de história, e está... Uma desgraça. Exatamente. Não, e, ninguém e, olha para aquilo. E nem um apoio. Ninguém agora olha para... a nível de poderio. Exato. É houve. Eles têm. Houve. não tiveram agora Andréia. na, na, na Câmara Municipal. A, a, a Andréia, é complicado Aquilo, é é, já é, te digo. Mas Mesmo o tema, eu tenho a TV, eu tenho companhia de teatro, é, sim, é sempre muito complicado de conversar. Houve, é mas é aquilo tá, de conversar. É que sim, é, são é, um teatros com história, mas também são o teatro, talvez, que em termos de estrutura. Pá, são os mais capazes, e talvez podiam se aguentar. Os que caminhando. mais produzem, é, é dos que é dos mais produzem produzem, produzem em casa. Produzem muito, produzem, em produzem demais. Produzem. Talvez é, é, Falamos já um bocadinho disso. Tem, tem, inteiramente a eles. Cedido. Sim, sim. Uf, Tudo ah, bem. sim, okay. sim. Desculpem, é, eu tentava de ter que não pagar renda. Sim, sim, sim, sim claro. claro, claro. fazer estas claro. coisas, está claro. bem, pessoal? Claro. Não vamos vestir aqui o papel da bolinha uh, tá uh, É assim, eu acho que o exemplo do TEF para mim não, não é o melhor exemplo, porque o TEF tem as suas valências, mas está, está muito sim. ligado à Câmara Municipal do Funchal também, de, de certa maneira. Agora, ao projeto, por exemplo, dos quarto Esquartoletro. Esse, esse sim, exemplo, sim, sim, sim. sim, sim, ah, sim, Estou-vos a pelo, falar, pelo, a pelo, falar pelo. de pessoas que muitas vezes não são reconhecidas por pessoal do teatro, porque optaram por, por criar é. o seu próprio caminho, por exemplo, produzir de maneira própria e agora não têm braços abertos em todo o lado. Mas que há muitas pessoas que ainda duvidam ou põem em causa a, a, a capacidade do, do, do grupo isso se nós formos ver, em termos de views e em termos mediáticos, não, há pai. Um um não há pai. Não há pai, não há ninguém para competir com eles, com sequer, também, perto sim. ou mais ou menos. Sim, sim, sim. E estão a passar dificuldades também. Sim, Já sim, não sim, produzem sim. tanto e a, a gente quer que era não é igual para todos. O pessoal da música ganha mais dinheiro hoje em dia a fazer tours e a fazer, e a fazer concertos ao vivo, onde eles ganham os melhores cachês da mesma maneira que a gente produz. Mas se Olha, se eu espetac... vai falando que eu tenho que quimiciar, está bem. Se fizer um espetáculo ao vivo, se fizer um espetáculo... Vai falando, vai falar tem que ir ao quarto também. Se fizer um espetáculo... <risos> <risos> <risos> <risos> um Estava espetáculo... aqui <risos> <risos> <ris Oh, mesmo? Isto é, é, é assim. Estamos quase a terminar, também. Estamos ah, tá a bem, terminar. mas tu me... vale, ah, me... Pronto. Como é que se um episódio de Penafiel? Um... Ah, um, ah, como é que é? Um albardeiro. Albardeiro. Albardeiro, nós vamos. E pronto, estava <risos> a dizer que os Quarto Letreiros merecem outro tipo, talvez, de, de, de protagonismo. Tu tens o Teatro do Bolo do Caco, por exemplo. Sim. Muito, Sim. Há muito investimento no Teatro de Rua e há muito investimento num teatro que é capaz de chamar mais a atenção. Agora, falando de teatro e de cultura, eu acho que há aqui, há dias, no, no Diário de Notícias, falava de uma questão que eu acho que é muito importante ser ponderada: que é nós temos aqui o casamento feito entre o Secretaria do Turismo e a Secretaria da Cultura. E eu acho que muitas vezes a ideia de turismo, cultu o turismo cultural é uma coisa e a cultura de um lugar é outra. E eu acho que é preciso a gente fazer uma certa revisão. Esta paragem é bom para a gente perceber o que é que é essencial à cultura, o que é que a gente pode pôr de parte, o que é que funciona, o que é que não funciona. Agora dizem-me, o que é que para ti funciona? Eu vou dizer teatro porque eu sou do teatro. Esta é a verdade. Alguém da música vai dizer música que é da música. Agora, claro. há, que, há que arranjar aqui uma maneira de ser mais homogéneo uhum. e de fazermos as coisas resultar. Agora, por exemplo, acho que o Teatro Municipal de Baltasar da neste preciso momento, faz um trabalho muito ativo e acho isso super importante. Sim, para acho que tempo. é O trabalho que eles fazem é... Agora, eu acho que há aqui uma coisa que talvez as pessoas do Funchal não pensem muito bem, mas há uma centralização das coisas em termos de distribuição para ele não há ainda, ainda há falta muita coisa a acontecer. Mas isso e se calhar por uma questão política, talvez? Achas? Eu, eu reconheço que talvez também seja a mesma coisa, uma questão política. É uma questão política, é exato. Mas, também há, uma, há um ponto aqui que eu acho que é, é difícil das pessoas que não têm carro se deslocarem à volta da Ilha da Madeira. E às vezes a gente pensa em desenvolvimento e fala-se, ah, desenvolvimento, temos as estradas todas boas. Não, a gente tem as estradas boas e os acessos bons para quem tem carro. Mas se eu fores a uma grande cidade, Berlim, Londres, por exemplo, eu vivi em Londres três anos, eu nunca andei num carro privado, andei me 5 de metro, andei me de comboio, andei de autocarro. Exato. Há, há um pensamento de, de civilização um bocado diferente, que é okay, como é que vamos pôr as pessoas de um lado para o outro, por um menor preço possível. Eu acho que se isso acontecesse na Madeira, um bom sistema de transportes públicos para a ilha inteira... Mas tem. Talvez a descentralização... Mas isso. Tu apanhas um autocarro à ponta do quarto. A minha terra tem manhã. três autocarros, pá. Um de manhã, hora do almoço <risos> e outro final Olha, da não é tarde. Não, não, o parque Apanhas um de manhã e vêm de ah, da noite. Por isso eu Mas acho, vais... eu acho que as pessoas, talvez, não se vão ok, vou fazer um espetáculo na Calheta. Apetece-me. Apetece-me fazer um espetáculo na Calheta. Mas tem que perceber que vai ser para o público da Calheta. Percebes? Agora, claro, se vier o António Ramingos ou o Fernando Rocha, vai a São Vicente, as pessoas vão a São Vicente ver. Sim. E o pessoal desloca-se outro tipo de impacto, não é? Mas eu acho que essa parte da centralização, acho que pode. Ah, mas mais como... a cultura se a gente fosse mais abrangente. Houvesse, por exemplo, o a leste, que pudesse ser no parque qualquer da, da região. Ou tipo o a oeste. Tipo o oeste. Tipo o oeste. Olha, nas desertas o a leste Olha, é a leste era fixe. Pois pois sim. Sim. Ou nas selvagens. pois sim Ia ser mesmo selvagem. Não, mas, mas, mas isso é a questão, opá. É, é, é, isso de ser longe. As pessoas quando querem. Ainda não. As pessoas quando. Como é? Quando querem, vão. Mas também há aquela situação que eu costumo dizer que é verdade que na Madeira há dois tipos de quilómetros. Há dois tipos de quilómetros? Há os quilómetros de inverno e aos quilómetros de verão. Ok. É verdade. É verdade. Eu esqueci a conclusão. Mas, mas isto é mesmo, eu esqueci a conclusão. Tu estás... pá, estás, estamos agora de inverno. Agora não, porque estamos neste neste tempo de semi Mas quando em estávamos livres, tu viravas-te para um amigo e dizias-nos oh, pá, vamos, vamos ali à Ribeira Brava beber um copo, ou Ai, que longe, fogo verão, há a raial na Santa Cônia da Sofia, e, e o pessoal vai na às é duas da manhã, é não, não, ainda não, está aberto! Ó, oh, bora para mais. o polo do Marvel sunset! Isto é que eu se... é há ah, os quilómetros de verão é e aos é de inverno na Madeira, pá. eu cheguei à conclusão disto. Por isso... Mas gosto, gosto. gosto, por isso é que cá estou, já há 14 anos. Gosto. Muito gosto. bem. Malta, muito obrigado por terem obrigado. aceito a estarem aqui Boa na conversa. banheira. Boa São Boa do, dois homens, dois homens, numa banheira. Eu trouxe essa esponja? Pá, vocês cabem porque têm, uh, têm alturas diferentes, uh, não uh, é? Eu sou portátil, não é? Porque mais cedo ou mais tarde eu e o Ricardo temos e qualquer coisa na rua. Ok, e uau, fez. sempre que vocês já gente. trabalharam juntos, inclusivamente vou... no OK For Fun Take Two. Certo? Exatamente. Mas isso foi, é, é um evento stand-up, mas cada um faz a sua parte. Não ok, foi, não foi, não foi em é conjunto. Em conjunto, mas... Um, Mostroras. Por acaso foi no, oh, <risos> no mischouras. stretch. Oh, mostroras! Foi no stretch. Um grande abraço para o stretch, com grande, grande gente. Olha, por exemplo, lá. gosto muito do stretch, da sala do stretch também é muito bom. Por exemplo, há pessoas lá... Ideias aqui. Com é? pessoa, Ideias. Muitas vezes para procurar este tipo de espaços assim... Por exemplo, a, a maior parte de, dos conceitos não é casa. A gente assim, também foi para casa. lá porque o alugado do espaço é mais barato. É mais barato. A gente tem que dizer isto mesmo assim. Mais barato. Câmaras Municipais e Sociedade de Desenvolvimento por exemplo, que nos levam o mesmo preço em termos de confinamento, quando era antes de confinamento... Eu nunca supero isto, já. Ah, é... isso... já, já tem quase um ano esta, esta, esta, esta, esta mágoa de hoje. É mágoa, é mágoa, é mágoa, é é que chato. nos ajudam nada. Mas sim, é... pronto. Pá, é para as ouvir, é para por isso, o que é bom é, é bom. Mas sim, portanto, façam aí o vosso plug, não é? Vocês que digam aí o que é que está, tem aí alguma coisa a ser trabalhada, portanto. Está uma coisa a ser pensada. pensado Porque Não desde o último exatamente. confinamento que eu disse, eu nunca mais planei nada. Eu só planei quando sério. Abriu. Até lá, planear para cancelar, fertei um bocado. Portanto, se abrir, vai haver outro tipo de novidade, porque eu acho que a cena da comédia está a crescer muito. Sinceramente, eu vejo já... Claro que os quatro litros são um mote, mas há muita coisa a acontecer já depois deles. E há mesmo pessoal novo também agora a começar na comédia, que eu acho que tem muito futuro. Portanto, fiquem atentos, principalmente na área do stand-up que vai surgir, com a certeza, em canário é do stand-up. Muito fixe. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, não querias não. O, o, o, o objeto? objeto. O obje... Ah, é verdade. Ainda tem, temos? sim. Tem tempo. Vamos a isso. Tem, não não sei. sei. Vamos a isso, eu, vamos a isso. Esqueci-me por completo. Desculpa. Eu tenho. Ele anda sempre, sempre Isto, isto fazer, o isto fazer sempre dois com episódios mim. no mesmo dia. Pois. Mas o, sim. O objeto anda sempre comigo. Anda sempre contigo. Eu estou agora o, o meu também anda quase sempre comigo. Trouxeste a Xuxa? Olha. É Trouxe uma fralda. Ah, ah, ah que, bonito. É, vai, vai, vai. que bonito! Tem três meses. Três. Tem três meses. Ah, Epa, é, pai, é, é, Por acaso é, a é a curioso? Biopose. Por acaso é curioso porque a minha pergunta mistério, que só apenas exclusivamente os nossos apoiantes, os nossos patronos irão ter acesso, é relacionado com esse objeto. Mas vamos a isso. <risos> não esse objeto em específico. Uh, Para eu falar do objeto, não é? Sim, ok. É assim: tu perguntaste-me que era um objeto pessoal. E eu disse: é complicado eu trazer uma coisa. Mesmo minha, porque eu não sou de objetos. Ah, o meu carro está todo riscado, e não dou valor a essas coisas, eu não me importo, muito, uma vale parte e compro outro, não não sou aquele tipo de... Mas gosto das fases da vida. E esta tem sido uma fase que tem marcado bastante. Porque 2020 foi o ano mais louco que eu já tive, e não se chama pandemia, chama-se babé. <risos> e bebê pai, eu sinto bebê que desde que a bebê aconteceu que a vida mesmo muda completamente. E às vezes a gente está à procura de soluções. para é eu, é eu, eu, eu imagino, sejam pais pinem! É isso <risos> A gente pensa em soluções para ver e às vezes está mesmo no um simples. Pois, porque ato nós circular. nós temos coisas uh, semelhantes. Pois. Fazemos rádio, fazemos claro. humor e, e temos, filhas, temos filhas e ambas chamam-se Margarida. São Margaridas. está é. <risos> aqui, a a publicidade da Dodotto. Aqui, um Olha, diz lá ah, que gostavas de ter-me patrocínio. Exatamente. Oh, <risos> Ou assim. <risos> é, o meu, é, quando me falaste do objeto pessoal, eu também sou está com ele. Está na carteira. Eu, está sempre comigo, anda comigo já desde há 24 anos. Uma é palheta. uma palheta. Uma palheta? É, okay. tipo, é uma palheta de um senhor chamado Max Cavalera. Que uh, foi vocalista e guitarrista de Sepultura. E foi a primeira entrevista que eu fiz-lhe, e que chorei baba e ranho, tinha 19 anos, e ele ofereceu-me isto. Uau. E isto anda dentro comigo, sempre para todo lado. É tipo um moletom de sorte. Uh, foi do. Pá, sempre de puto, que era uma das bandas que eu sempre mais gostei. E quando o conheci a fazer uma entrevista, chorei, barba e E ele ofereceu-me, e a partir daí, anda sempre comigo. Sepultura, portanto. Espera, desculpa, André. Fico Band. Ah, pá, porque é que... era, era, era um ídolo. Era o ídolo musical. Estavas nervoso? Hum, foi tipo... Não, era um ídolo musical. Uma, uma Por exemplo, a, a Samantha Fox, quando veio à Calheta, eu também tentei chorar no meio dela. Ela me, deixou. <risos> uh, me deixou... mas pronto... Uh! Uh! Uh! Ok! Estás okay. Okay. Okay. <risos> Terminamos este episódio de uma maneira muito boa. <risos> Para os mais novos que não sabem quem que é a Samantha Fox, perguntem aos pais. <risos> Oh Ao pai. oh pai. pa Mica... pais Aos pais. Eu não fiz assim, homens nem mulheres. Nem géneros. Sim. Sim. Senão podem ficar. Sim, Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Estamos aqui. Estamos a falar do Iacalí. Iacalí, fiz é. Quem é esta? Essa é aquela miúda que aparece sempre nas redes sociais a dizer que é professora. Sim, Já foi prémio Nobel da Paz, Prémio Nobel da Medicina, Prémio Nobel de várias coisas, é verdade. Eu, ah, não, eu acho eu que uma não, vez vi um é vídeo dela, de tinha uma califa, man. <risos> <risos> Olha, e sabes que ela também é um caso que trata do conteúdo da internet agora. Tem filhos e não sei o quê. Pois, pronto. Isso pode fazer nada. Malta, até à próxima. É obrigado. Para, para, para. Obrigado, obrigado, mas obrigado. Trapo, obrigado ao Estúdio 21. É e obrigado. E a é verdade, obrigado. Uh, já lampada. não tem nada, mas. Tem que um morango, pá. Já está. Até à próxima. Rompada. Produto regional. Portanto, São pais de filhas. Margarida. É verdade. O mesmo nome. Uh, sendo pais de meninas, acham que quando conhecerem os namorados, quando elas forem adolescentes? O comediante virá ao de cima ou virá outra faceta?